E aí, gente profunda, sabia que um dos piores problemas que o nosso mundo enfrenta é a falta de fé? Às vezes, né, a pessoa não acredita naquilo que parece impossível. E fé é justamente acreditar que alguma coisa vai dar certo, mesmo quando tudo esteja contra. Então, eu vou te dar aqui cinco ervas que vão te ajudar a acreditar até naquilo que é impossível. Porque a fé é que expande e move o nosso mundo. Então, fica comigo para descobrir que ervas são essas. Solta a vinheta, pessoal! Eu acho que a pior coisa para uma pessoa que é motivada, feliz e que tem fé e que acredita que tudo pode dar certo é estar rodeada de pessoas que não acreditam em nada, que não têm fé, que são pessimistas e que acham né, que as coisas não têm probabilidade de dar certo. Então mesmo que seja para você motivar quem está ao seu redor, a sua equipe de trabalho, as pessoas da sua família, as pessoas que te rodeiam, esse vídeo vai valer muito a pena, porque se você não precisa, você pode ajudar quem precisa. né? Sempre tem alguém ao nosso redor que está meio para baixo, né? que está meio desmotivado, que precisa acreditar mais na vida e ter fé mais né? naquilo que pode acontecer. Como eu falo, né? uma das minhas palavras preferidas é serendipidade. Então, acreditar na serendipidade, acreditar que o acaso né, pode vestir uma roupa bonita, pode nos surpreender e pode nos trazer coisas boas. Então, mesmo naqueles momentos assim, de grandes crises, quando as coisas estão indo contra, quando está tudo muito difícil, a gente pode levantar os olhos, olhar para o horizonte, entender o nosso propósito e ter mais fé. E eu tenho uma característica, né, não sei se é pelo fato de eu ser filósofa, e de eu usar muito o meu lado racional. É, quando eu atendi em consultório, eu atraía muitos ateus. Eu atendi muitos ateus, agnósticos e pessoas que não acreditavam em Deus. E eu consegui, ao longo dos anos, desenvolver uma habilidade de me comunicar com essas pessoas, porque eu sou uma pessoa que tem muita fé, trabalho com espiritualidade. Então, era interessante atender ateus, agnósticos e pessoas que não tinham fé. Isso também foi um grande aprendizado para mim. E aí, eu acabei desenvolvendo essa habilidade e mostrando um viés para eles, mostrando para eles uma forma de provar que eles tinham fé, mesmo eles dizendo que não tinham. Né? Então, as pessoas confundem muito a fé com a religião. E os ateus, não é que eles não acreditem em Deus, é que eles têm um Deus particular. Cada um tem o seu próprio Deus. Né? E os ateus, eles não acreditam no Deus da religião naquele deus pintado como um senhor barbudo, né, de barba branca, ou naquele deus lá do hinduísmo, ou naquele deus lá do catolicismo, ou naquele deus lá do budismo. Então, eles não acreditam no deus da religião, mas eles têm um deus particular que é um instrumento de fé que faz a pessoa acordar todo dia e ter um propósito. O próprio propósito que você tem na vida, a sua missão, pode ser o seu Deus particular. Então, eu entrava assim num papo filosófico e a gente tinha muito resultado na terapia através desse viés. Porque eu sempre dizia que cada um tem o seu mecanismo, a sua forma de se relacionar com a criação, a sua forma de se relacionar com o universo. E eu dizia para eles, não tem problema nenhum você não ter a mesma fé que as pessoas têm, mas alguma fé você tem que ter, porque senão você não levanta da cama. Se você acha que pode existir um futuro, você já tem fé, porque você está esperando que alguma coisa aconteça. Então, o que, que eu dizia para eles, né, para os ateus? Eu dizia, você coloca o despertador para despertar para você acordar no outro dia? Óbvio, eles diziam, senão eu não consigo acordar sozinho. Eu dizia, então, tu tem fé, porque tu coloca para despertar na expectativa que tu vai acordar amanhã. Não, mas isso não é fé, é expectativa. Eu não, mas tu acredita, tu tem certeza que vai acordar amanhã. Tu tem uma agenda para amanhã de compromisso? Tenho, eu marquei. Eu marquei reunião às duas da tarde, eu marquei reunião às cinco da tarde. Tu acha que tu vai estar lá? Sim, acho que eu vou estar lá. Então, tu tem fé que vai estar lá. E aí, a gente entrava nesse papo para mostrar que todo mundo tem fé. Todo ser humano precisa de fé. Se ele não tem fé, se ele não acredita que aquilo vai acontecer, então, ele não vive. Então, ele não sai da cama, ele não se motiva, ele não toma um banho, ele não se arruma, ele não vai viver a vida, entende? Então, a fé, ela está presente em todo mundo, a, sendo ateu, sendo agnóstico, sendo um crente, né? Crente que eu digo que crê em Deus, ou temente a Deus, como as pessoas falam, seja um religioso bem ortodoxo, a fé está presente em todo mundo, de maneiras diferentes e em níveis diferentes. Mas, se você ou as pessoas que te rodeiam são super cabeça dura e precisam ter um pouco mais de fé na vida, um pouco mais de otimismo. Eu chamo fé de otimismo também. Uh, segue essa receita aqui, segue esses chazinhos aqui que eu vou mostrar, que você vai aprender a ter mais fé e vai poder ajudar também as pessoas que te rodeiam. Essa receita pode ser tanto usada em forma de chá que você entrega para as pessoas tomarem, ou beberem, né? ou você pode fazer um spray e borrifar no ambiente de trabalho para as pessoas terem mais fé. Você pode colocar num borrifador e borrifar no ambiente de trabalho. Ah, a minha equipe está sem fé, a minha equipe não está acreditando que a gente vai bater a meta esse mês. Borrifa esse chá suavemente nos ambientes de trabalho, antes de todo mundo chegar, que você vai ver que vai mudar muito a energia e as pessoas vão começar a desenvolver um processo de mais fé. Então, vamos às plantas, vamos conhecer cada uma das plantas que vão compor o nosso composto fitoenergético. Eu tô com elas aqui, não sei se conseguem pegar de algum lugar, na câmera da frente ou do lado. Mas a gente tem aqui o carrapicho, a marcela, a pitangueira e o marmelo. Eu acho que tem mais alguma planta. E a tilha. Então, é tilha, carrapicho, marcela, pitangueira e marmelo. O que, que essas plantas fazem? A tilha elimina tontura, vertigem, labirintite, ajuda a saber que, o, que rumo tomar na vida espiritual e ter uma orientação espiritual a seguir. O carrapicho supra o sexto chakra com energia vital. É, ele atua contra o estresse e a fadiga mental, memória ruim e a falta de força mental. Ele ativamente abre a consciência e estimula o pensamento positivo. É excelente para limpar formas de pensamento negativas de qualquer espécie e é recomendado contra casos de síndrome do pânico, transtornos obsessivos e neuroses. Isso é o que o Carrapiche faz. A Marcela estimula a fertilidade nas mulheres. Uh, gente, não se preocupa que tu não vai sair engravidando pelo ar, tá? Uh, às vezes a mulher não quer tomar Marcela. Ah, estimula a fertilidade, eu não quero ter filho e tal. Não é isso, tá? Estimula a fertilidade nas mulheres tanto para procriar Quanto à fertilidade de ideias, de soluções, porque a fitoenergética atua na nossa energia, tá? Uh, a Marcela ativa a coragem, a segurança gera confiança para se impor em qualquer situação. Elimina maus hábitos, cria esperança, ativa a iniciativa, vontade de fazer e ativa a capacidade de perdoar e de se limpar do ódio. A pitangueira ajuda a ter energia para enfrentar a vida. Gera vitalidade nas células, cria imunidade física, emocional e mental. Traz clareza mental e ajuda a esclarecer dúvidas, encontrar saídas e caminhos. Entrar em acordo, ponderar, entender o próximo e buscar o diálogo nas discussões. E o marmelo alivia dores locais, desincha, cria um efeito sedativo, calmante e protetor local. Aumenta a vitalidade e regulatividade celular local. Auxilia contra qualquer processo de multiplicação indesejada e estimula a paciência, a perseverança e o equilíbrio emocional. Então, essas plantas têm características individuais, mas quando elas se juntam e formam uma energia de grupo, elas nos ajudam a ter mais fé. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, como diz a música, né? Ajuda a ter mais fé na vida e acreditar, se motivar, acordar mais animado para viver a vida. Porque nenhum de nós, seres humanos, nenhum mesmo, nem a pessoa mais poderosa da Terra, nem o presidente do país mais rico, nem a modelo mais famosa, ninguém sabe até quando a gente vai estar aqui. E eu acho que essa pandemia toda aí que aconteceu provou isso. né? O ser humano mudou a cabeça, mudou o comportamento, mudou a vibe e nós estamos valorizando mais as experiências, estar com as pessoas que a gente ama, trocar com as pessoas que a gente ama. Porque sabe aquela frase, a vida é um sopro? Às vezes as pessoas têm que morrer para a gente se dar conta disso. Então, todos nós, a gente não sabe o tempo que a gente vai estar aqui. Então, enquanto a gente estiver aqui, que a gente tenha fé, que a gente tenha otimismo e que a gente consiga enxergar a vida com bons olhos, ok? Então, para preparar esse chá, uh, você precisa aquecer a água em uma fonte de calor, que seja no fogo, tá? É, não dá para usar aquecedor elétrico, chaleira elétrica, precisa ser aquecido no fogo. Deixa eu só olhar aqui o meu roteiro. Muito bem. Quando tiver naquele ponto que aqui no Rio Grande do Sul a gente chama ponto de chimarrão, ou seja, quando a água começar a chiar, quando ela fizer um aquele barulhinho, antes de ferver, é o ponto ideal para fazer o chá, tá? Então não deixa a água ferver. É naqueles momentos ali, antes da ebulição começar, é o ponto ideal da água. Mas se você quiser, você pode fazer infusão a frio, você pode fazer com água fria. Tá? Também não tem diferença, porque o que a gente precisa é que transfira a energia da planta. Como não é fitoterapia, eu não preciso extrair o princípio químico. Então, não preciso de água quente, pode ser água fria. Beleza? E aí, você vai colocar a erva na xícara. Eu tenho a xícara aqui. Então, vamos fazer, vamos misturar aqui as cinco plantinhas. Tá pegando aí, Thaís? Muito bem. Então, a gente coloca um pouquinho de cada planta. Quem fechou isso aqui foi o incrível Hulk. Botei o carrapicho, a tilha, é só um pouquinho mesmo, tá? Muito pouquinho. Eu só tô colocando um pouco mais aqui pra todo mundo poder enxergar. O marmelo. Gente, é um pedacinho. Muito pouco. Até porque o marmelo é uma planta rara, né? Então, vamos economizar. A pitangueira. E a Marcela. Uma florzinha de Marcela já é suficiente. Então, esse aqui é o chá da fé. A gente aprender a ter mais fé. Você pode também colocar, que eu deveria ter colocado, no difusor, né? Você coloca a planta aqui dentro, fecha, mergulha, daí você tira a planta, né? E não precisa coar. Mas como eu já coloquei a planta aqui, deixa eu ver se eu consigo passar pro difusor pegar o pratinho infusor, não é difusor, é infusor que é pra fazer infusão ó, consegui colocar as plantas todas aqui bonitinho fechou tá aí a gente vai colocar água, pode ser fria tá, vou colocar na água fria porque tá calor hoje E a gente mergulha as plantas. Dá uma mexida, vai ficar como se fosse uma água saborizada. Talvez não dê sabor, porque tem muito pouca planta e a fitoenergética é assim mesmo, tá? E para quem não tolera muito gosto de planta, quem não gosta de gosto de erva, pode fazer com água fria. Aí, você vai impor suas mãos para ativar a energia da planta. A gente sempre faz isso daqui. Quando se trata de fitoenergética, que é a maneira da energia da planta atuar, ativar, ok? Então, você pode fazer uma celebração de gratidão, sendo apenas grato pela energia da planta. Você pode cantar um mantra, você pode rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, cantar um hino da sua igreja, você pode aplicar reiki, você pode colocar símbolos de reiki, você pode dar um passe magnético. Você vai escolher de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, de acordo com aquilo que você gosta, ok? Invocar a presença de Jesus, de Maria, de Buda, como você quiser. Fica uns segundos ali, uns 30 segundos, fazendo essa energização. Tira o infusor e você bebe. Esse chazinho que é uma infusão a frio, a energia da planta está presente aqui. A fitoenergética é muito diferente da fitoterapia porque ela usa a energia da planta. Então, a gente precisa extrair a energia da planta. A planta tem energia, ela estando na água, a água é um veículo, porque a energia ela flui livre dentro da água. Já ouviu falar que se cair um raio dentro da água e você estiver na água, você está ralado porque as partículas da água elas copiam a energia de uma molécula para outra de uma forma muito rápida. Então, quando eu coloco a energia da planta dentro da água, a água copia essa energia da planta para todas as moléculas da água rapidamente. Então, a água é um veículo universal, está presente em tudo na Terra, ela combina com tudo, ela se dá bem com tudo e a energia da planta flui na água. Então, quando a gente bebe, a gente está trazendo todas aquelas propriedades e características que eu li ali antes, para dentro da gente. E a gente traz o equilíbrio também. Então, é assim que a fita energética funciona. E aí, você precisa tomar esse chá duas vezes por dia, durante sete dias. E o chá vai perdendo a energia ao longo do dia. Então, não dá para fazer uma garrafa e deixar na geladeira. Não dá para deixar numa garrafa térmica, porque a energia do chá dura duas horas. E aí, você precisa dar quatro horas de intervalo entre um chá e outro. Então, se eu tomei 8 horas da manhã, eu tenho que dar umas quatro horas de intervalo. Posso tomar depois do meio-dia. Então, se o chá fica pronto, ele não vai aguentar as quatro horas. Cada vez que você for fazer o tratamento, você precisa fazer um chá novo, preparar um chá novo, tá? Deixa tudo prontinho, tudo arrumadinho, para ficar fácil. Você prepara na hora, faz a energização e bebe, tá? Tem que fazer duas vezes por dia, durante sete dias. É assim que a gente procede com a fitoenergética. Eu falei de algumas plantas apenas, mas no livro a gente tem 118 plantas e no curso da fitoenergética essencial, você aprende a montar tratamento para qualquer coisa, não só para falta de fé, mas para qualquer problema que a pessoa esteja enfrentando, né? uma dor, uma mágoa, uma raiva, uma tristeza, um trauma, uh, síndrome do pânico, depressão, é, até para melhorar a prosperidade, para deixar de ser tímido, para falar melhor, para melhorar a comunicação, tem para tudo. A fitoenergética ela é completamente natural, totalmente conectada com a natureza e conectada com a nossa essência. Então, por isso que ela dá tanto resultado há tantos anos. Eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso curso Fitoenergética Essencial, caso você queira se inscrever e acompanhar né, a nossa jornada do alquimista das ervas, tá bom? Um grande beijo no seu coração, muita luz e até o próximo vídeo.